Eu focava em desenvolver minha voz no canto, no canto, no canto, eu quero estourar na música, que não sei o quê. Quando eu dei por mim, inesperadamente, eu estourei na imitação, que não era uma coisa que eu fazia, mas que tinha totalmente a ver com consciência vocal. Todo trabalho que você faz, você tem que dar o melhor daquilo que você tem e sempre com muito prazer. Hoje a minha voz é o meu ganha-pão, minha voz é meu trabalho, minha voz é meu sustento, é minha alegria. Tive a oportunidade de chegar assim a, a, a um número grande de pessoas através do meu trabalho, principalmente como, como dubladora. Tudo que acontece na minha vida é graças a ela. Então, sou muito grata a todos os profissionais dessa área. Façam o trabalho de vocês com prazer porque você transmite isso nas suas interpretações. A gente toca no sentimento, né? porque é, quando as pessoas vêm né? e, muitas vezes, assim, fala: poxa, eu vi sua voz no, no, no filme tal, achei muito legal, ou, ou eu reconheci sua voz na, no desenho, Ai, você que é a Xirra, você que é o Lívia Palito, essas coisas assim, né? é muito gratificante. Porque é muito divertido dublar, sabia? É muito divertido. Mesmo aquelas dublagens mais complicadas, mais difíceis, é sempre com grande prazer que você as faz e quando você termina, a alegria de ter feito é muito grande.